Fala you... galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, que é o seguinte, tá bom? Neste conteúdo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que muito é sempre buscado, né? Na pesquisa no Google. Então, tudo que eu faço aqui para vocês, galera, tudo é com base, com pesquisa, tá? Nada é que eu crio aqui para vocês aqui no canal, nada é porque eu achei lindo, é porque eu achei maravilhoso, ou é porque eu quero fazer. Não! todo o conteúdo que faço para vocês aqui é com base em busca de pesquisa porque para que o meu vídeo possa nesse né, ser atraente possa fazer é, buscas né através do SEO tá a galera possa estar tá buscando esse meu conteúdo desse meu assunto então vai ajudar muita gente então com base com essas pesquisas que as pessoas têm eu crio conteúdo assim para para você aqui no canal para te ajudar certo então como você já pode perceber aqui estou com meu né Google Chrome aqui aberto tá? eu já tô tudo aqui já no esquema mesmo, certo? Então, aqui um tópico que eu achei muito importante, isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Quais são os produtos que mais vendem na Hotmart? Para as pessoas quer saber sobre sobre isso aqui, tá? E se você gostou já desse tópico, desce aqui embaixo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like o seu comentário, que vai ser muito importante para para que eu possa Trazer mais conteúdo assim como este pra você, tá bom? Com mais outro aqui, ó. Tem uma série de conteúdo que eu vou trazer pra vocês aqui. Tudo sobre Hotmart, sobre afiliados, tá bom? E como você executar hoje, tá bom? Você criar seu negócio do zero na internet. Beleza? Então, bora pro nosso conteúdo. Bora! Então, galera, que é o seguinte, tá? Aqui dentro da Hotmart. Né? Você viu lá que o top lá, né? Que a galera quer saber, tá? Quer saber quais, quais são os produtos que mais vendem, né? Na Hotmart. Então, aqui, ó. Eu vou passar aqui pra cá certo temos aqui uma opção aqui dentro da hotmart tá inclusive eu já deixei vídeo para vocês aqui como resolver problema né com a hotmart como se cadastrar na hotmart com o computador com o celular tá bom tem todo né o trâmite inteiro aqui tá sobre o hotmart certo eu vou trazer mais vídeo, vídeo para vocês aqui para vocês também já tá por dentro e você tá aprendendo também tá como trabalhar com a plataforma tá de afiliados tá que é a hotmart fechou então galera que é o seguinte tá temos aqui a opção aqui ó no canto aqui direito temos a opção aqui, ó, tá? Escolha uma opção, né? Você vai escolher aqui para mais quentes mais queridos e mais recentes. Então, você vai clicando aqui no mais quente, você vai se encontrar, você vai se separar, ok? Com os produtos que mais vendem na Hotmart, ok? Tá aqui, ó. essa placa fica que é melhor para vocês. Certo? Então, aqui, ó. Temos aqui ó, o receitas, né? Parece que é caro, você pode ver aqui, ó. Temos aqui, ó, 150 graus. É por aqui que você vai saber, Tá? Pelo aqui, ó, também o, as, as avaliações que as pessoas dão, né? dão a nota, certo? E também aqui o grau, ok? Esse produto aqui, ó, ele tá 150. Então, tá um produto muito bom. Esse também tá 150. Cara, todos esses aqui, ó, que são mais quentes. Por quê? Porque eu detalhei aqui, ó, mais quente, certo? Então, é muito importante isso aqui. Porque todos os, esses produtos são os produtos que mais vendem no Hotmart. Ok? Mas... Eu super recomendo, velho, que você não trabalhe com esses produtos. Se você está começando, se você quer botar um algo para rodar, para gerar para você as suas primeiras vendas, eu super recomendo que você não comece com esses produtos, porque você não tem, né, um processo ali criado. Você não tem estratégias ali, sabe, bem já é, testadas, aí tá, aprovada por você. Você não tem ainda. Então você vai aprender. Você está pegando ainda um macete, né, de como poder anunciar. Então esse que é importante certo? Então comece com um produto, tá? De ticket de baixo, tá é mais tranquilo, de 67 de, de 97 reais, tá? É, no máximo ali, cara, no máximo se você tentar ali, tá bom, de R$ 197. Reais. Mas por mais disso eu, eu não recomendo, né? Mais disso eu não recomendo. Eu quero que seja baixo mais. Beleza? Que te paga também uma boa comissão, né? De uns 40 a 50% a 60% muita gente passou a 20%, né? Produtores que pagam 20, 30%. Então, eu super recomendo que você pegue produto que te pague aí legal, cara, o valor merecido, né? De um afiliado, certo? Que é uns, é uns 50, na verdade, a 60%. Beleza? E também pegue produtos, certo? Produtos que tem que tem uma uma página de venda ali confiável, que não seja mentirosa, certo? Que o produtor te dê suporte, que tenha grupos, né? Para afiliados. certo? E o produtor te entregue material atualizado Ok que também possa te fornecer também a estrutura dele caso que você queira criar é né, uma estrutura própria sua certo que te forneça o material copy certo que forneça o local like que você precisar todo o um processo ali para você aplicar para você ajudar né a vender o produto certo se esse produto tiver por debaixo também muito importante o céu do então, isso vai te ajudar bastante, tá bom? No teu projeto, tá bom? Na, na tua é, é, criação de tuas campanhas de anúncios. Não sei se você faz anúncios ou trabalha organicamente, mas tô falando pra você aqui, tá? Né? E como você tem um produto, tá? Lucrativo, certo? E esse produto lucrativo que você pode estar tá definindo, cara, pega produto de ticket baixo, beleza? De ticket baixo vai te ajudar bastante, beleza? E também, galera, fuja desses pontos também de renda extra. Muita gente tá aí indo para esse mercado, mas, cara procura tipo uns produtos né uma dica para você que extra né para você não estar tá pegando aqui ó esses produtos aqui alto né é, com é, de 150 graus tá que é muito grande cara você não vai conseguir vender isso aqui você ó se você pegar esses produtos você vai competir tá com grandes com grandes, grandes pessoas tá que já está com nível lá em cima já de já de experiência de conhecimento então você está começando agora você vai ser é, aqueles corredores e vai ficar lá atrás lá atrás ok então não seja mais um desses corredores pega um produto de baixo tá que quase ninguém tá indo ok um produto assim fora da caixa fora da caixa um produto de receita um produto de balões é cara um produto aí cara ensinando como arrumar a casa cara, sabe totalmente fora da, da linha totalmente fora da curva certo pega um produto assim nesse nessa vibe ok que te aí, né como eu te mencionei para você é uma comissão aí de 40 a 50 a 60 por e isso vai te ajudar bastante beleza então que para te apresentar para vocês tá que aqui são os produtos tudo todos os produtos que mais vendem na hotmart são esse aqui tá então se você quiser saber mais conteúdos mais sobre isso aqui cara eu tenho uma série de vídeos que eu vou gravar para vocês aqui tudo sobre a hotmart beleza então aqui ó a gente continuando aqui com todos os produtos, cara, uma linha gigantesca, certo? Os produtos que mais vendem na Hotmart são esses aqui, tá? Eu não vou prolongar mais, eu não vou mais me esticar, porque eu vou bem direto ao ponto, tá? Porque eu vou criar mais vídeos, mais conteúdos, tá? Em cima desse mesmo conteúdo aqui, certo? Então, pra te mostrar para vocês, né, que aqui são os produtos que mais vendem na Hotmart, são esses aqui e ponto, tá bom? Os produtos que tem 150 graus, tá bom? Tem que toda é, é, informando aqui tá essas informações para você bem claro bem claramente mesmo tá tudo aqui ó todos eles aqui ó 150 graus todos eles tá então só para te comunicar e informar para você espero que aqui são esses produtos que mais vende hoje no hotmart tá bom então galera esse aqui foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui dessa aula bem rápido esse assim, direto ao ponto sem mimizinho vai tá? bem humano que eu gosto das coisas bem humana ok e se você quiser saber mais sobre conteúdo assim como este, tá? Sobre a Hotmart, tá? Cara, deixa aqui embaixo aqui, ó, tá? Que eu vou criar mais vídeos assim, com esse aqui. Tudo com base nas pesquisas, tá? Que vocês me fizerem. Que a galera, todo mundo, se for pra... É, tiver que fazer pesquisa e buscas, eu vou criar conteúdos assim, ó. Tudo com base aqui no Google. Certo? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi de amor, com muito de coração, tá bom? Fique com Deus e até o um próximo vídeo.